Em nome da província São Francisco de Assis, quero parabe parabenizar o meu irmão Frei Armando Mariani para que você possa ser feliz nesse seu dia natalício e que continuemos caminhando juntos como irmãos menores franciscanos.